Tudo bem? Aqui quem fala é Everton Damasceno, do canal Preparando para o Arrebatamento. E no dia de hoje eu quero falar um pouco, juntamente, com o nosso irmão Maicon Leite, do, do canal O Noivo Está Chegando, e... Ultimamente eu tenho ouvido muito, na internet principalmente, pessoas falando que o nome de Jesus não salva, porque o nome verdadeiro de Jesus seria Yeshua ou Yashua. Então tenho visto muitos vídeos falando sobre isso, e tenho visto muitas pessoas perdendo a fé, por causa é, desses comentários de pessoas que ficam distorcendo as escrituras. Irmão Maicon, muito, muito bom ter você aqui no canal, seja muito bem-vindo, e eu gostaria é, que você falasse um pouco sobre isso. Amém? Bem, é que é o amigo aqui do canal, o noivo, tá, o noivo está chegando, Michael. Eu quero agradecer aí o Everton, do canal se preparando para o arrebatamento, por esta oportunidade aqui, e a gente poder estar tá falando a respeito de um tema, Isso é falado, né? Às vezes a gente não percebe, mas se fala bastante a respeito do nome do Senhor Jesus. O Everton comentou comigo que estão dizendo que o nome de Jesus foi alterado pela igreja, por uma certa denominação, a igreja é, foi alterado o nome, enfim. Bem, o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte, é, como eu disse para o Everton e vou dizer aqui agora neste vídeo, o nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus, é isso mesmo, Senhor, porque Ele é Senhor, o nome dEle é Senhor Jesus e eu digo isso com a minha boca cheia, porque foi Ele que mudou o meu interior. Foi o Senhor Jesus, através do Seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que mudou tudo que havia aqui dentro, podre, pecado, sujeira, imundícia, carnaval, que eu gostava muito de carnaval, gostava muito de prostituição. Foi Ele, foi Ele, o nome do Senhor Jesus, que tirou de mim, através do Seu Espírito, toda essa podridão. E muito se questiona que a Bíblia foi alterada. Meu amigo, eu não quero saber se a Bíblia foi alterada, se ela foi adulterada, se ela foi não sei o que lá. A palavra de Deus diz, está escrito lá, que Deus, Deus, inspirou homens de Deus através do seu Espírito para escrever as escrituras. As escrituras foram escritas mesmo por mãos de homens. Mas cheios do Espírito de Deus Se alguém mexeu, se alguém adulterou O problema é dessa pessoa que mexeu, que adulterou Ela vai pagar, meu caro Está escrito, ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa nesse livro Então, meu caro, eu não ligo Por isso que eu não dou ouvido a certos vídeos que eu vejo no Youtube Que querem distorcer a palavra de Deus Como eu já ouvi dizendo que o nome Deus é Zeus, enfim, meu caro, Deus é Deus. Quando Moisés subiu lá no monte e a sarça estava queimando, Deus falando com ele, e Deus falando para ele, ó, vai lá diante de Faraó, se apresenta para ele e diz que é para ele deixar meu povo embora. Tirar meu povo, que eu, eu quero que meu povo seja liberto fala para faraó, e Moisés que era meio gago, meio perdido, falou mas quem é o senhor, como que eu vou chegar lá diante de faraó, como que eu vou te apresentar para faraó? Deus disse assim, apenas diga, eu sou o que sou, ponto. Meu amigo, Deus ele é quem ele é. O Senhor Jesus foi trazido pelo Espírito Santo como filho de Deus. E foi esse nome que me libertou, que me salvou, que me curou as enfermidades que eu tinha na minha alma. E aí eu vou questionar o nome do Senhor Jesus. Olha o ponto que as pessoas estão chegando. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias... Muitos se apostatariam da fé, obedecendo a ensínios de demônios. Pelo amor de Deus, aí vem que essa história de que o nome de Jesus foi criado pela igreja católica. Meu amigo, você que pensa assim, você nunca conheceu Jesus. Você nunca soube quem é Jesus. No dia que você souber quem é o Senhor Jesus você tiver um encontro com ele de verdade, o seu pensamento vai mudar. Porque quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, como Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele o recebeu na sua casa, ele mudou completamente aquele jeito dele. Zaqueu, um cobrador de impostos lá, ele roubava das pessoas, ele devolveu tudo em dobro para elas. Porque ele conheceu o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus. E eu não estou nem aí para você que vai ver o vídeo e vai falar e vai questionar. Porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então dentro de mim eu tenho uma certeza absoluta de que Deus confirma em mim espírito dele mostra pra gente a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará só quem te liberta meu caro é Jesus, é o Senhor Jesus Senhor Jesus esse é o nome que liberta e aí não vem que essa historinha de que o nome dele foi alterado e mudado, porque o nome dele é santo ele é o filho de Deus foi nos apresentado para que nós viéssemos hoje ter acesso a Deus, porque o acesso a Deus estava fechado, o véu se rasgou. Quando Deus mandou o filho dele, o Senhor Jesus, o véu se rasgou. Quando ele foi sacrificado naquela cruz, sangrou e sangrou até sair água do seu corpo. E aí então o véu se rasgou e ali a gente hoje tem acesso a Deus. Porque se não fosse por esse sacrifício, nenhum nem você teríamos hoje a salvação. E aí... Muitos aí falando, acreditando nessas, nessas conversas fiadas que eles aparecem colocando no YouTube. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias apareceriam falsos profetas. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que existem mesmo muitos falsos profetas no YouTube, onde a gente vai é, várias denominações que fazem um trabalho completamente distorcido com a palavra de Deus. Você tem que ir no que está escrito, meu amigo. Você tem que ir na palavra de Deus. Você não tem que ir pelo que eu falo, pelo que o Everton fala. Mas você tem que ir pelo que Deus fala. Quando você abre, quando você deixa a Bíblia fechada, a boca de Deus se calou. Quando você abre ela, a boca de Deus está falando com você. E se você quer respostas para todas as dúvidas que você tem, vá na palavra de Deus. Vá até o Senhor Jesus que Ele vai te trazer resposta. Não vá pelo que os outros falam. Mas vai na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta. O Senhor Jesus me libertou, a minha alma, e eu sou grato a Ele. Eu quero aqui agradecer ao Everton por essa oportunidade, por esta palavra, e que Deus abençoe a todos vocês. Não dê ouvidos às vozes estranhas. As vozes estranhas são aquelas vozes que vêm do mal, que vêm do diabo, trazidas para confundir sua mente. O arrebatamento está chegando, a volta do Senhor Jesus está chegando. E aí o diabo começa a arrumar coisinhas para querer distrair você, para desviar você do caminho da salvação. Então, meu caro, toma cuidado com o que você ouve e escuta. Então, irmão Maicon, é, você já disse praticamente tudo que nós poderíamos ouvir. É, não tem nem muita coisa assim para mim complementar. Mas eu vou complementar é, alguma coisa aqui. É, primeiramente, aqueles que puderem, abra sua, suas Bíblias, é, no texto de João 3,16, que, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, Jesus foi dado por Deus para a nossa salvação, e todo aquele que crê nele, independente do nome, se é Yeshua, Yashua, se é Jesus, independente disso, ele nos salvou, porque nós cremos nele, e como você disse que a sua vida foi mudada, a minha também, eu quero compartilhar isso com os irmãos, minha vida também foi mudada, se não fosse esse nome Jesus, porque eu conheci o evangelho através do nome Jesus, e Yeshua eu fiquei sabendo depois, mas quando eu me libertei, quando eu me converti, eu fiquei... É, sabendo pelo nome Jesus. Vamos ler 2 Timóteo 3,16 que está escrito assim Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver ou seja, Toda escritura é inspirada por Deus. Se a escritura foi escrita desse jeito, foi porque Deus, o Espírito Santo, é, ministrou na vida dos, dos autores da Bíblia e assim este evangelho maravilhoso chegou até nós. Eu quero falar um pouco Sobre o nome Yeshua ou Iaxua, não sabemos nem ao certo como pronunciar, porque ao longo do tempo o, o, o hebraico original foi se perdendo depois que, é, da invasão de Israel, de Jerusalém, no ano 70 d.C. Né? Os judeus foram expulsos, foram dispersados, pelo mundo. E somente lá em 1947, quase dois mil anos depois, que os judeus resgataram, começaram a resgatar o hebraico original e voltaram para Israel novamente. Eu queria falar aqui que no Novo Testamento, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Já não foi nem escrito mais em hebraico, ele foi escrito em grego. E por que, que ele foi escrito em grego? Porque a língua predominante naquela época entre os gentios era o grego. Ou seja, quando Paulo começou a levar o evangelho para fora de Israel, começou a levar para os gentios, os países na época falavam na língua grega, ou seja, eles deveriam passar o evangelho não mais em hebraico, porque em hebraico ninguém entendia. A língua predominante era o grego, como hoje é o inglês. Naquela época era o grego. Então, o nome Yeshua ou Iashua foi levado para as nações que falavam em grego. Então, a pronúncia foi mudada de Yeshua para Jesus. Que era a maneira como se falava naquela época. Como é em grego. Então, já não falava em grego, não se, fala, não se pronunciava Yeshua ou Iashua, Se falava Jesus, Jesus. Então... É por isso que o nome foi mudando. Se você pegar hoje em dia, em algumas nações, em várias nações, né, hoje aqui nós falamos Jesus. Na, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, nos países que falam inglês, se diz Jesus. Se você ir para os países que falam em espanhol, lá se diz Jos. Se você for na Itália é Jesus nos países em português como já disse, fala Jesus então a pronúncia não importa o importante é você crer, como eu disse lá em João 3,16 é Deus, ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então, quem salva é Jesus, meu amigo. Quem salva é Jesus. Independente se é Yeshua, independente se é Yashua, se é Jesus, se é Jesus, se é Jesus, se é, Jesus, se é Dios, o importante é que este nome salva em qualquer lugar. E para finalizar, eu gostaria de falar aqui sobre Romanos, capítulo 14, versículo 11, que está escrito assim. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Ou seja, todo joelho se dobrará a Jesus a Deus e toda a língua, todo país confessará a Deus então meu amigo, minha amiga fica na paz, fica com Deus muito obrigado irmão Maicon Leite é, é muito bom ter essa parceria com você aqui no canal, já é a segunda vez que nós fazemos vídeo juntos mais pra frente teremos mais oportunidade e eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém? Fiquem, fiquem todos com Deus. Valeu, irmão Maicon. Em nome de Jesus. É, eu eu quero agradecer a você aí por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos do canal se preparando para o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos vocês que conversa, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.